Muito bem, muito bem, pessoal. Muito bem, muito bem, muito bem. Eita, estou aqui de novo, né? Estou é, aqui de novo com mais uma videoaula, né? É para você que é, acompanha nosso canal, aos nossos clientes, a você aí que está, montou sua rádio através das nossas videoaulas, ou a você mesmo que não é cliente, né? Mas pela primeira vez aí está assistindo a minha videoaula, um abração todo especial do professor Boina, tá bom? E a você que já me conhece, aquele abraço. Obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Hoje eu vou ensinar para você como é que você configura usar a rádio. O que é usar a rádio? Para você que ainda não tem a sua rádio, ainda não tem experiência, ainda no que usar, usar a rádio é o melhor. Eu considero o melhor tocador de música para uma rádio online do mundo, né? Inclusive porque é gratuitamente, é gratuito, né? Esse tocador é totalmente gratuito, não tem nada de rosqueira de pagar E agora também em português, né? Se você não tem usar a Rádio em português, procure adquirir, né? É muito bom, facinho de configurar E hoje eu vou ensinar para você como é que se configura usar a Rádio, né? Instalar nem se fala, né? Eu não vou poder instalar de novo aqui, porque o meu já está instalado, né? É, mas é muito facinho, não tem rosqueira na hora que você for instalar e também não tem problema na hora de você for configurar usar a rádio tá bom Ou Sérgio um abraço para você aí em Campinas né você que está nos assistindo agora né inclusive foi solicitação sua você que pediu essa videoaula mas já vou aproveitar e gravar e deixar para os nossos amigos aí do Brasil inteiro né porque conhecimento você não enjeita somente armazena para o seu próprio bem, tá bom? vamos que vamos vamos aprender a configurar o Zara Rádio você pega o Zara Rádio e instala é, esse aqui é meu gravador, não é o Zara Rádio eu simplesmente eu cliquei no lugar errado, mas não tem problema nenhum vamos lá, o Zara Rádio instalado, vai ficar assim bonitinho assim, ó, tá vendo aí que maravilha, ó, tem hora certa olha aqui, ó, ó olha que maravilha 15 horas. Isso aqui é liso, hein? E 59 e, minutos. É, esse é o horário que nós estamos gravando a videoaula, né? E hoje é segunda-feira, viu, gente? É segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Nós estamos gravando aí, né? Chegamos aí de uma viagem pe é, pequena aqui na região de Ribeirão Preto. Estávamos em cravinhos essa noite, mas estamos aqui agora. Vamos lá! Ó, oh, pra você configurar, usar a rádio, ó, oh, presta atenção. E primeiro, primeiro você tem de vir aqui, ó. Oh, ó, oh, aperte aqui. É, agora se desaperta, né, que é só para destravar isso aqui. E agora você vem aqui ó. Oh, opções. Tá vendo aqui? Agora vamos lá, geral. Tá vendo aqui, ó, oh, oh. você que acabou de instalar o seu, esses aqui, vai estar tá tudo... É, sem assinalar aqui Ele vai estar tá tudo em branco, ó Presta atenção, o meu tá desse jeito Porque ele já tava instalado É, o teu vai estar tá tudo assim, ó Ou é, parcialmente Alguns vai estar tá assinalado, outros não Você pega e vai e assinala Todos É, aí você profe... é, pode perguntar Professor, mas todos, todos você é... tá ruim das orelhas? Não tá não, né? Então, beleza, então assinala todos Aí, sem conversa é, aqui, você digita o nome da rádio sua, eu vou digitar o nome da minha, né? Você digita da tua, né? Qual é o problema? Olha aqui, ó, rádio, rádio, saudade do sertão. É, a minha voz ficou um pouco baixa, que esse microfone não é, ela não tem condições de pendurar no pescoço ainda, né? Mas eu ainda vou comprar um danado desse, hein? É, na hora que sai da... Do nível dele aí, ele fica abaixo Olha lá, Rádio Saudade Sertão Você digita o nome da sua Que seja aí, Rádio Alegria de Todos É um bom nome, né? Aguarda esse nome aí que eu vou registrar, hein? A Rádio Alegria de Todos deve ser bom, hein? É, Rádio Sprite FM E aí, com aquele nome que for, você coloca aí, né? Olha aí Mas, agora você não dá ok ainda Você vem aqui, ó Atenuador, tá tudo certo, não mexe em nada. Você vem aqui em cima, também não tem que mexer em nada. Aqui vai estar tá praticamente, eu acho que a é metade sem assinalar, vai estar tá em branco e uns dois ou três assinalados. Então você vai assinalar todos, todos sem deixar nenhum, entendeu? Olha aqui, ó Sérgio, não deixa nenhum para trás, viu? Pra ficar bem abençoado, né? É, então. Aí você assinalando, você vai para cima aqui, aqui ativar detector, não há necessidade, você vem no outro aqui, importar arquivo, também não há necessidade, volumes, não há necessidade, aqui ativar pode deixar assim mesmo, pode deixar dessa maneira aqui, olha aqui, ó. satélite, não precisa mexer, e aqui, provavelmente, estando em branco aí no teu, você vai assinalar todos. É, você provavelmente vai achar ele assim. É, sem nada. Aí você vem e assinala todos. Pra ficar ajeitadinho, configuradinho. É, do jeito que é necessário para funcionar direitinho, né? É, vamos só conferir aqui embaixo, se nós fizemos o um serviço certinho. Aqui embaixo, acho aqui embaixo, e... É isso aí. Agora aí você clica OK, é clica OK ali. Pronto. Vamos só testar para ver se se é assim mesmo, né? Se tá bom, vamos pegar uma música, uma ou duas. né? Vamos colocar, pegar umas duas no caso, né? É, vamos, é Não tem música aqui. Vamos colocar essas vinhetas mesmo, né? É, as vinhetas não tem direitos autorais, não vai me dar problema, olha. Isso. Vamos lá. Ah, sua música. Ah, sua música. Que é que posto de verdade, verdade posto é, mas aí, ó É, é tá certinho, né? Configuradinho, bonitinho É, tá automático, né? É, automático, beleza Muito bem Agora, pra você colocar as vinhetas Inclusive, algumas pessoas pensam que o Zara só tem Só tem nove lugares pra colocar a vinheta Não é verdade É, você tá vendo aqui, ó é igual ao sistema de transmissão, viu, Sérgio? É igualzinho o sistema de transmissão lá do, do Inamps. É, tem vários lugares para transmitir várias rádios ao mesmo tempo. Aqui tem vários lugares para colocar vinheta ao mesmo tempo. Olha aqui. Ó. Vamos lá nas vinhetas que você vai perceber. Olha aqui. Está vendo aqui? Aí você vem aqui editar vinhetas. Aqui você pode ver, ó, aqui tem nove vinhetas, certo, né? É, na, na paleta 1, um, olha aqui, ó, na paleta 1 um, tem nove vinhetas. Aí você muda para a paleta 2, tá vendo aqui, ó, aqui já tem mais, mais nove vinhetas. A paleta 3, mais nove vinhetas. E a paleta 4 já tem mais algumas ali. Ou seja, só essas que eu rodei, é, por, tem praticamente nove vinhetas cada uma, né? Quantas paletas que tem isso aqui? Deixa eu ver. São dez paletas de vinheta, gente. É muita coisa, hein? Pra você usar tudo em vinhetas, na sua, é, de, de, de, é, vinhetas aí na sua rádio. Agora, presta atenção como é, você coloca uma dessas vinhetas. É, é uma por uma, né? dessas vinhetas, não, uma por uma até é, você ter todas nas mãos, só presta atenção aí, ó aqui, ó aqui, por exemplo, nós estamos na paleta 1 é, você vem aqui e clica aqui em cima, por exemplo, da 8 a 8, clica lá, vamos supor que isso aqui seja uma vinheta seja, não é, né, você clica em cima da vinheta e clica Ok. 5, 6, 7, 8. Tá vendo aqui? Ó? A vinheta tá certinha aqui. E assim por diante. Né? Mas, você fala, mas tem 10 paletas. Como é que eu vou nas outras? Muito fácil. É muito fácil. Você vem aqui editar vinhetas. Aí eu tenho. E aqui está tá tudo completo as vinhetas. Eu quero, quero colocar, por exemplo, na paleta 5. Que aqui está vazio, aqui eu clico na, na 1, eu coloco, clico numa vinheta e clico ok, pronto. A vinheta está na paleta 5, ah, mas aqui eu só estou vendo 9, ó. Presta atenção na hora de você tocar as vinhetas, ó. Paleta 5. Tá vendo aqui? Olha lá. Vinheta está aqui, ó. Alô, amigos! Tá vendo? É dessa maneira que funciona Muito facinho, esse programa aqui além de ser usado no mundo inteiro É muito fácil de ser configurado Hora certa você tem aqui, evidentemente Olha aqui, ó. Eu estou um pouquinho, um pouquinho de dificuldade aqui para organizar o mouse Olha aí ó. 16 horas e 7 minutos Aqui no relógio do lado esquerdo na hora que você tiver, é, por exemplo, se você tirar, de, de, deixar o seu computador tocando Falar, ah, eu não vou ter programa ao vivo hoje Mas eu gostaria de tocar algumas músicas direto aqui no meu estúdio né? Tirar do DJ é, a nossa central que toca aí 24 horas para você Aí fazendo isso, você vem aqui, ó, clica nesse amarelinho aqui Deixa eu só dar uma olhadinha Isso, você clica nesse amarelinho ele vai falar a hora, dia baseadamente, de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos, ele vai parar a música e falar a hora e continuar novamente a música. De 10 em 10 minutinhos. É totalmente automático. Se Você só não pode deixar desse jeito aqui. Aí você vem aqui e clica de novo aqui, ó. Porque quando você está fazendo ao vivo... É, se você deixar é, automatizado aquilo ali Ele vai falar a hora em cima da tua voz Vai ficar feio, né? E também Você também tem jeito de programar aqui, é, Essas paletas, ó Presta atenção aí, ó. ó Aí você abre aqui Olha só Você pode mesmo programar Na a hora que tem que sair, ó Tá vendo aqui, ó Ó é Aqui, ó Isso aqui é programação, ó. Você programa tudo aqui, tal, por exemplo, ó, imediato, executar, e aqui, você faz e tal, tal, tal. Ó, tem todas, todos os dados aqui para você programar certinho, mas é, mais ou menos a hora já é programada ali. Né? Isso aqui é, é uma outra coisa, não funciona muito bem, né? É, a hora já é programada, de 10, 10 minutos, de 15, 15 minutos vai sair a hora certa para você, né? É, você deix querendo deixar só o teu computador trabalhar. Olha aqui, ó, não se esqueça de depois chavear aqui, ó, aqui é, o sistema automático está tá fora, aqui vai falar a hora, aqui está fora, aqui vai falar a hora, aqui está fora. É, quando você está no ar ao vivo, você tem que deixar... Aquele sistema ali, não chaveado, para que não atropele a sua voz, tá bom? Muito bem, um forte abraço para você que a, a, está acompanhando aí a nossa aula. É, você que ainda não é inscrito, por, é inscrito por gentileza, se inscreva. Se inscreva no nosso canal. É, se inscreva, nos ajude, tá bom? Essas paletas aqui é tudo de autocontrole, muito facinho. As vinhetas, é, não tem nada de, é, de grandes... Problemas para você controlar tudo, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui tá tudo chaveado. Porque na hora que eu fechar aqui, isso aqui faz parte aí do, do Zara da nossa rádio, né? É, tá tudo chaveadinho, bonitinho. O Rádio Zara é gratuito, viu gente? É, é gratuito. Você baixa aí na internet, procura baixar o Rádio Zara Rádio em português. para ficar muito mais facinho para você trabalhar, né? É, e ele tem vários esquemas, ele tem vários... É, opções para você trabalhar com ele presta atenção aqui ó por exemplo aqui ó, ó. Tá vendo aqui ele tá no aí ó agora eu apertei a muito D. bem, né muito é, bem a, de a de letra do T e ele, ele abaixa a voz ó. Agora eu apertei é, a letra é, T, se T, T Se de perto, se do sítio, se da cidade Vamos colocar uma música aí para poder mostrar melhor A letra T do seu teclado é a chave para você baixar o volume na hora de você falar Vamos lá, vamos pegar uma música que a vinheta não deu para entender direito, né? É, não passou aquela mensagem que nós precisamos passar para você. Você que está aí do outro lado, você que está acompanhando aí as nossas, a nossa aula, você vai entender o que eu quero dizer. Olha só, vamos lá pegar uma música sem direito autoral aqui, né? Para que não dê travamento depois. É, vamos lá. Aqui... Tá vendo aqui, ó? ó a música tocando. Aí, vamos lá, colocaram na altura certa, ó. Agora eu apertei a letra T do meu teclado aqui, ó. Eu apertei a letra T no teclado do seu computador, ó. Ou seja, quando você vai entrar falando, o fundo musical tá tocando, você vai lá e aperta a letra T do teclado do seu computador, a música vai abaixar ao ponto de ficar só de fundo e não atrapalhar a sua voz, tá bom? Muito bem, pode tirar aí. Muito bem, meus amigos, vamos ficando por aqui, né? Mais uma videoaula se, é, chegando ao seu final. Não se esqueça de nos, nos ajudar, né? Sempre acessando o nosso canal, se inscrevendo. É, compartilhando as nossas videoaulas aí para o Brasil e o mundo. Um forte abraço do professor Boina e até a próxima, muito breve. Tchau, gente!